Primeiramente, eu queria falar sobre o lançamento do fungicida que vocês anunciaram hoje. Para qual cultura será específico? Ok. Uh, nós lançamos no uh, um ano passado o um, um nosso prevenir, que é um fungicida de, de contato, o uh, uh, princípio ativo é clotalonia. Realizamos o primeiro encontro com os clientes do, do Brasil e convidamos mais de 70 clientes e passamos três dias com eles. E esse evento não foi para lançar o Prevenir, foi um evento que nós trabalhamos com com defensivos agrícolas de 12 anos, como eles nos veem, quais são as sugestões de melhorias, e isso fizemos em forma de mesas, mesas redondas. Tom, é, esses testes. clientes já estão testando esse produto? No, o produto já, tava, já vendemos no ano passado, né? Sim. Nosso, nós vendemos 1.5 milhões de litros, Uhum. Ele faz parte do, da família de fungicidas protetores, né, que é uma, uma nova ferramenta para o, o produtor de soja, né, para proteger a lavoura na melhor maneira dele, né, para as doenças da soja. Ele atua em qual doença principalmente na lavoura de soja? Na é, ferrugem, né, você sabe que a ferrugem é a maior ameaça para o agricultor. Soja, e é uma fer ferramenta nova uh, que uh, é recebeu um bem, bem aceito. E nós fizemos muitos ensaios uh, antes do lançamento com um os maiores pesquisadores uh, uh, do Brasil. E fizemos também muitos dias de campo esse ano. E eu preveni um produto que se encaixa muito bem no, no, uh, no programa de uso né, na, na soja. Sim. Para encontrar a ferrugem, isso então ajuda a fazer um manejo de resistência de uma maneira mais apropriada. Toma, só para entender, vocês vão fazer alguma estratégia para comprar esse produto no mercado, que já está há um ano, mas para conseguir atingir mais produtores ainda esse ano de 2017? Exatamente. Nós prevemos para 2017 e dobrar o nosso volume, porque tem muita demanda, não só em soja, mas também em e uh, nosso, nosso plano é de isolar as vendas em uh, 2017. Uhum. Para finalizar, então, Thomas, para o fechamento de 2016 e o início de 2007, 2017 existe mais perspectivas econômicas para a Helme do Brasil? Bom, uh, nós, uh, no ano passado nós tivemos um faturamento total de 450 milhões de reais Uh, os últimos dois anos, o mercado, em total, teve uma, uma, uma redução, né? o mercado de defensivos agrícolas, uh, e nós, nesses dois anos, conseguimos aumentar uh, a nossa participação e a nossa meta de crescimento para 2017 é de 20% para chegar aos 550 milhões de reais. E, oh. para, para te dar uma perspectiva um pouco mais longo prazo, 2020, queremos chegar a um bilhão de reais. E é possível? É possível, sim. O mercado é grande. Nós estamos lançando novos produtos nos próximos anos. E esses novos produtos, incluindo o Prevenir, devem construir com mais ou menos metade desse, desse bilhão. Então, 500 milhões de reais. Tom, então, mas esses produtos que pretendem lançar nos próximos anos, antes de 2020, já estarão no mercado? É essa a expectativa? Sim. Podemos lançar entre dois e três novos produtos. Sim. Perfeito. Então, Thomas, muito obrigada pela colaboração. De nada. Foi um prazer, né? Obrigada.